Fala galera, hoje a gente vai tirar aquela dúvida Qual é o melhor? O Golem? O Golem de Elixir Ah, Golem de Elixir, mano Eu não quero nem ver, vamos ver qual vai ser a ideia Agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Na área, mais um vídeo pra vocês, galera é o Seguinte, hoje eu vou tirar aquela dúvida maluca Qual é o melhor, Golem ou Golem de Elixir? E nada melhor do que um cara que gosta Muito de Golem, como eu Pra ver aí, qual será a melhor opção Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Qual será a ideia? Ele é meio polêmico, né? Bom, vou testar pra vocês aqui, essa doideira, com o meu deck tradicional de Golem. meu deck tradicional de Golem que eu tô usando, inclusive, é Golem, Bebê Dragão, Lenhador, Bruxa Sombria, Mega Servo, Tronco, Tornado e Relâmpago. Esse é o meu deck de Golem. E eu vou fazer uma, uma zoeira seguinte. Eu vou simplesmente trocar o meu Golem pelo o um Golo de Elixir e vamos ver se vai funcionar. Essa é a minha ideia. Vamos ver, não sei, não tenho a mínima ideia. Vamos lá, então. Vou mostrar pra vocês primeiro um jogo... Utilizando o golem, e aí a gente compara utilizando o golem de elixir Então bora lá, é agora aqui Então, partiu É isso, chegamos aqui já com o um golem No, contra o Mert Do 111881938MKA Meu Deus do céu, é sigla Eu vou utilizar meu golem da forma que eu utilizo E depois a gente tenta ver qual que vai ser a ideia Contra o, com o golem de elixir Vamos ver Olha, tem bastante coisa ali acontecendo Muito dano ali, chegando pra todos os lados Ali, meu Deus do céu, tá uma doideira Já jogou ali, flash, não quer saber De brincadeira, hein, não quer saber de brincadeira Mas, hum, eu ia falar mais Vai tomar um dano, mas acabou que não tomou, né Mas tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai De golenzão. ele gastou um pouquinho Tá tranquilo, a gente acabou Não gastando pra acompanhar ele, então Ele já utiliza, hum, ah, mas eu tenho tronco, eu tenho tronco Por isso que eu boto tronco nesse deck, rapaziada Tá vindo muito, mas muito, muito log bait, mano Agora pra piorar, só podia ter Uma torre inferno Aí eu já falo que o negócio ficou tá louco Bom, um bebê dragão ali atrás pra poder ajudar Acabar logo com Esses megas, esses, megas não, esses, essas, esses servinhos ali E se ele não tiver torre inferno A torre dele, infelizmente, caiu pra ele, mano Vamos ver, vamos ver o que aconteceu Já vai batendo ali, tranquilão, tranquilo Vai caindo a torre, e aí, com isso A gente consegue acabar com Essa pressão, e acaba também com o Mago dele, né, ele jogou ali no desespero Aquela flecha, não dá pra fazer Muita coisa, vamos ver, vamos ver o que aconteceu Ó, eu vou soltar aqui meu Mega Servo desse lado Pra parar ali, de repente Aquela Valkyria, a ideia dele é fazer combo Com a Valkyria e o Corredor, ou Os, hum, agora eu vou puxar Aqui, eu vou puxar aqui não, vou, vou acabar com ele Não vou, vou puxar não, vou dar aquela Ajuda ali com o meu meu lenhador, tranquilão, não vou me desesperar E a gente parte ali pra segunda estrela Não vou partir pra, pra, pra três por enquanto não Hum, já foi ali com, com o mega servo Mega servo não, os servinhos Mas tá tranquilo, só foi dois ali, beleza Vai estourar ali, agora acaba com a maioria das coisas ali também A gente por enquanto tá muito bem, obrigado hein, tá muito bem, obrigado Vamos usar nosso relâmpago ali pra também acabar com aquele mago Não dá trabalho a gente usa o tronco aqui pra acabar com os Goblinzinhos Muito bem, tranquilão E se vier com o corredor a gente ainda puxa pra torre Mais tranquilo ainda, mano Ó, a gente pode ali Tentar puxar pra trás Puxar pro lado Tem várias opções aí, a gente vai acabar de qualquer jeito Com o ataque dele E aí deu GG, a gente pode até mandar ali A nossa musiquinha, fazer a zoeira Bom, com o Golem, aí eu conheço Aí eu mando bem, aí eu resolvo Já sei o que tem que fazer, então Dá certo, entendeu? Agora com o. Nossa, agora deu ruim ali. Mas tá tranquilo, dá pra segurar. Porque ainda tem é, algum tempo pra poder travar, puxar pra trás ali, ó. Aquele corredor que bate uma vez e aí, tranquilo, tranquilo. Aqui eu domino, aqui eu domino. Consigo dominar, tranquilão, sem correr muitos riscos. E tá GG. Agora, vamos testar a minha ideia de Golem, meu deck de Golem, com o Golem Delixir e não o Golem, será que dá bom? Bom, se perder ou se ganhar, eu vou colocar aqui, então vamos ver como vai ser a ideia agora Então, partiu fazer essa mudança, agora com vocês ao vivo, sem cortar, sem nada, hein Vamos colocar o Golem Lichir aqui no lugar do Golem, hum, não sei não O meu Golem Lichir ainda é nível 10, então isso pode fazer uma diferença danada Mas, não quero nem saber, eu vou testar, fiz a... A promessa que ia testar tá aí Vamos lá então, vamos testar agora o nosso Golem de Elixir no lugar do Golem Será que vai funcionar? Eu quero só ver qual que vai ser a ideia Bora lá então, vamos ver o que vai pegar agora Será que funciona com o Golem de Elixir, mano? Essa é a minha dúvida, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que aconteceu. acontecer Eu quero só ver qual que vai ser a ideia Vamos lá Vamos tentar aí Segurar, ó, já botei meu Golem de Elixir ali na frente Travou aquela Bandidinha tem ali o veneno, né? Não, não foi muito agradável esse Ih, é peca Tem peca, mano Tem peca, mano Nossa, tem tornado esse. Santo Deus do Santo Deus do counter Por favor, não vem agora Não vem agora Meu Deus do céu Vamos puxar aqui pra torre. Acho que é agradável Dá aquela ativadinha de leve Tranquilão e a gente já sabe o que ele tem, né Então, agora é esperar Vamos ver se vai dar bom isso aqui, hein Vamos ver, vamos montar O momento certo aí, as coisas funcionarem Certinho Boa, beleza Bo Beleza, beleza, beleza Vamos botar nosso golem delixir na frente, vamos ver se vai funcionar Ah, ele botou veneno, escapa veneno, escapa Escapa do veneno, escapa do veneno, boa Não morreu, não morreu, não morreu Tá indo pra torre, olha o dano que a gente vai aplicar Neles, não importa, pode puxar O dano vai ser dado o dano vai ser dado de um jeito ou de outro. Ou derruba agora, ou derruba mais. Então vamos derrubar agora, meu amigo. Já caiu a primeira. O lenhador tá ali batendo no, no mago. Já levou o mago elétrico também. Meu Deus! Que doideira aconteceu aqui agora. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer agora. Porque deu doideira. Vamos ver. Hum. Será que vai dar bom isso aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Já veio ali o. O mineiro daquele lado, mas tem torre ativada Já ajuda muito, né? Já ajuda demais Vamos de bruxa aqui do outro lado Vai forçar ele que ele venha do outro lado também, acho Vamos ver bora, bora de golem de elixir aqui na frente Vamos jogar um troncão ali Pra poder dar aquela ajuda E dar aquele relâmpago bacana Pra acabar com tudo ali atrás hein? Eu quero destruir aqui hum. Bota, bota, bota. Boa, boa. Se acabar ali com a peca, pode dar bom, hein? Opa, acabou com a peca. Acabou com a peca. Bora, bora. Ah, não bateu uma vez? Não bateu, não bateu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá GG. Por enquanto, seguramos bem. Vou botar aqui nosso amigo. Nossa amiga ali daquele lado. A gente segura aqui daquele lado também. Boa, mano. Resolvido. Resolvido a parada. Acho que levamos, hein? Acho que levamos com o golem de Elixir. Olha lá, ó, ó o golem. Uuuh. Golem de Elixir apareceu ali pra resolver a parada, já um, um relâmpago aí de leve e resolvido! Levamos a vitória também! Agora cabe a vocês aí do, dos comentários deixar aí sua mensagem: fala o que você prefere, o Golem ou o Golem de Elixir? Os dois eu testei com o mesmo deck, alterando apenas o Golem por Golem de Elixir. E o golem de Estilo ainda tá com nível 10, hein? Tá fraco demais. Então tem muito a subir ainda. Será que ele no nível máximo dá mais trabalho do que o golem normal? Bom, vamos ver, porque ele tem muito... É, é muito dano que ele dá na torre, né Ele chega na torre, é impossível ele quase, É quase impossível não chegar Ele praticamente chega na torre todas as vezes Bom, é isso, agora cabe a vocês decidirem aí qual é o melhor Deixa o seu like, se inscreve aqui no, no canal Comenta aí, hashtag golem Se você prefere o golem Hashtag golem de lixir, se você prefere um golem de lixir, beleza? Então é isso, tamo junto, galera Muito obrigado a todos, um abraço, falou, fui!